Volta. Professor, quando eu faço esse exercício, eu estou trabalhando o quê? Você vai estar tá trabalhando toda essa parte aqui, posterior, de coxas e das suas pernas. Automaticamente, você vai ter uma melhora significativa nessa região. Gostou demais essa dica aqui? Muito obrigado por você assistir mais esse vídeo e te aguardo ao próximo.